pastor Walter Brunelli, uma alegria recebê-lo, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo, e fique à vontade para compartilhar o que Deus tem no seu coração, eu também vou fazer algumas perguntas e repassar algumas perguntas que algumas pessoas nos fizeram, mas nós vamos deixar essa parte das perguntas mais para o fim da live. Muito bem-vindo. Olá, querido amigo pastor Luciano Subirá, um grande amigo, um grande homem de Deus, homem Diante de quem eu me curvo no conhecimento, na capacidade de expositor que tem, que Deus lhe deu, da palavra de Deus, pessoa que está sempre com a gente na Vila Mariana, é uma alegria participar dessa live com você, meu irmão. Eu, e para falar um pouquinho desse livro que Deus usou sua vida para publicar, né? A, a Orvalho, que é uma bela editora. Bom, é, o senhor já tinha escrito o livro antes da pandemia e pelo que eu entendi na nossa conversa no ano passado, quando eu estive aí com vocês, eu lembro que eu recente operado, operado né, o joelho, estava andando de muleta, cadeira de roda, preguei sentado, uhum. é, foi quando eu soube desse material que o senhor tinha dado um up, né? E a mensagem, além de bíblica, né? Porque tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito das crises, não se limita de forma alguma à pandemia, esse material já né, estava nas escrituras antes da pandemia, nós vamos precisar depois, mas eu, eu achei a capacidade de contextualizar com o momento também muito, muito especial, e, e a gente ficou realmente empolgado com a possibilidade de publicar algo que abençoasse as pessoas. Né? O, que, o que o senhor poderia dizer se tivesse que resumir um pouco assim, da, da mensagem geral no livro. Eu sei que o senhor aborda muitos tipos de crises, né? Deixa eu até checar aqui enquanto eu falo, são 13 capítulos, então o senhor cobriu, assim, vários ângulos, todos eles perspectivas e ensinos bíblicos muito precisos, mas se o senhor tivesse dado um panorama, assim, meio geral para quem está nos acompanhando, como é que o senhor resumiria é, a importância da mensagem do livro? Ok, vamos lá. Como você disse, eu já tinha feito esse livro anos atrás, mas quando chegou o tempo da crise, dessa pandemia, que nós fomos obrigados a, a um confinamento dentro de casa, eu, então, é incentivado pelo meu filho, resolvi mexer nele e reli cada capítulo e contextualizei a luz do momento que nós vivíamos. Então, é, eu falo sobre a agenda interrompida, é um capítulo, né? em que a arca estava sendo levada para Jerusalém aquela morte de Osá interrompe. E foi exatamente o que aconteceu no início da crise da pandemia. Todo mundo teve que interromper a agenda, até casamentos foram interrompidos, ou datas marcadas é, eu... para outra ocasião, e foi. Eu falo sobre ameaça, é um, olha quanta ameaça. Nós tínhamos ameaça da doença, ameaça, é, ameaça econômica, ameaça até policial, né? e eu me lembro de Eliseu, quando ele foi ameaçado, invasão, tivemos um tempo de invasão da nossa privacidade, até por autoridades políticas, falo sobre inconformismo, no caso da invasão, eu me lembro muito de Ziclag, quando os amarequitas invadiram o Ziclag, eu falo também sobre o inconformismo de Gideão, como é que a gente vai, depois de tantos anos servindo, o que o senhor fez com as suas promessas, será que a gente tem que passar por aí? Nesse tempo também eu falo sobre a fuga de Jonas. Jonas ele tentou uma fuga, alguns tentaram, como puderam, mas não teve jeito, foram levados de volta para uma situação de, de, de, de, de incômodo. eu Falo também sobre é, perdas, o caso de Jó. Quanta perda, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de saúde, tudo aquilo que aconteceu com Jó. Eu falo sobre quebrantamento, porque foi um tempo também de dor, de quebrantamento, pessoas morrendo na família, falo de, de, de, de, de quebrantamento, citando como exemplo Jacó, Isaías Paulo, todos os homens de Deus passaram por tempo de quebrantamento, porque foi a partir do quebrantamento que Deus os reconstruiu. E o que eu vejo nessa crise da, da, da doença é que todos ricos e pobres, grandes e pequenos, passaram por um quebrantamento. Né? Todos nós uhum. tivemos que ficar sujeitos Há uma mesma condição, e isso para nos pôr no banquinho do pensamento. Né? É, foi isso que Deus fez com a gente, né? Aí eu falo sobre acomodação, cito o caso do profeta Ageu que reclama da acomodação. Eu falo da queixa de Abacuque, até quando, até quando, o senhor não vem solução? Passou um ano, passou o segundo ano, e agora que a gente pensa que está bem, já estão falando de uma outra onda aí, Deus me guarde, mas só que Abacuque começou com a pergunta: até quando e terminou, ainda que, né? Então, quando Deus dá resposta, você começa com uma pergunta, termina com uma exclamação, e aí vai. Essa, isso em resumo, a lista, né? mas a lista é infinita, porque, na verdade, o livro ele cobre, ele cobre, de forma resumida, mas ele cobre as necessidades comuns da vida, que geram em um torno de provisão, de opinião e de liberdade. Né? Essa é realmente a ideia central é, exposta pelo livro. É uma provocação ao raciocínio, né, para a gente considerar. Ah, tem muitas outras formas de crise sobre as quais podemos falar aqui, mas o livro, na verdade, ele abre essa oportunidade da pessoa ler, ter um momento de deleite, com uma reflexão bíblica de cada tema, e, ao mesmo tempo, como eu disse repito, uma provocação, um raciocínio, para entender biblicamente como lidar com a crise em si. É. eu o que eu gostei também, Valter, que além de provocar a gente para pensar, repensar, é, também o, o, o livro tem uma mensagem muito forte de encorajamento, né? enquanto muita gente é, eu, eu inclusive falei isso no, no, na abertura do prefácio que escrevi no livro enquanto muita gente ficou focada e discutir a origem do, do COVID-19, aí, né? É, é Deus que enviou, é Satanás, é. Né? <risos> Você pulou essa parte, não que ela não seja importante, foi, cara, como é que é nós podemos tirar proveito disso? O negócio já passa, né? mas como nós podemos crescer né? em meio a tudo isso e, e, e em todas essas oportunidades? Então, assim, tem alguns materiais que nos ajudam, né? nos fazem pensar, e, e, e eu, particularmente, eu sou. É, é alguém que valoriza muito isso, mas ao mesmo tempo que nos faz pensar e, e, e repensar os, os, os valores, a perspectiva, eu acredito que ele também gera muito encorajamento, nos leva a um lugar de confiança e dependência do senhor. Então, é, é, eu quero aproveitar mesmo a live e encorajar as pessoas a que adquiram. Está né? aparecendo aí na tela tanto um QR Code como um link para você que está nos acompanhando é, e quiser adquirir o livro do pastor Walter Brunelli, eu tenho certeza que, como eu, você vai ser muito abençoado. Pastor, já no primeiro capítulo, o senhor começa é, é, com a definição do que é crise. Se o senhor tivesse que resumir esse capítulo aí em algumas é, é, é, poucas frases, né, como é, é, é, o senhor estenderia aí uma, uma, uma apresentação da, da questão da crise? Bom, a crise é um termo que, em si mesmo, já, é, já dá a ideia de tempo. Uhum. Né? É um período de sofrimento, é um, um, um sofrimento temporário. Então, a crise ela não pode ser tomada como uma coisa tão crônica e tão definitiva, porque, senão, ela deixaria de ser crise, né? vai ser tragédia. E nós contamos é com crise... A tragédia pode ser uma coisa que acaba com tudo de uma vez, acaba com uma casa, acaba com uma família. A crise não. Ainda que pode-se sofrer perdas na crise, a crise é um tempo, é um período de sofrimento. período período né? é, que passa, às vezes, rápido, às vezes é mais lento, às vezes é demorado. Tem gente que vive uma crise familiar aí por anos, uma crise nos negócios por anos, uma crise econômica por anos. Depende, né? A gente uhum. nunca pode é, dar uma definição consumar -se do que vem a ser crise. Mas é sempre ela, ela, ela reúne a ideia de um sofrimento, um incômodo temporário. Né? E você fez um comentário agora há pouco, antes da gente começar a live eu sei que isso não é necessariamente o assunto do livro, mas achei bem interessante. É, você estava me dizendo que alguém comentou, é, eu acho que foi num, num, num encontro com, com um dos, dos presidentes americanos, sobre o significado da palavra, acho que no chinês, foi isso? Ah, no chinês. Sim, foi o presidente John Kennedy. Ele, verdade, me fez lembrar. O John Kennedy disse assim que ele que trouxe à luz esse entendimento. Ele disse que a palavra crise na língua chinesa ela tem duas vertentes. Ela tanto significa... É, ela tanto significa proble, prejuízo, não, a palavra que é, é sofrimento é isso, quanto ela significa oportunidade. A mesma palavra significa as duas coisas ao mesmo tempo. E ele uhum. fez essa observação e todo mundo realmente que pensa corretamente sobre a crise vê sempre na crise uma oportunidade, né? uma oportunidade de se crescer, e teve, um, teve o Mário Cury, né? Ele, ele diz assim, ele está certo de que nos momentos de crise é que se cresce. E com isso eu já estou batendo a cabeça no teto, com a cabeça no teto, né? <risos> Depende de como você vai crescer na crise, né? Mas o Platão diz assim: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Porque a crise sempre nos leva a um aperfeiçoamento. A Bíblia é tão rica nisso, né? Muito, muito. Você começa a pensar que se não fosse. Fosse a, a não fossem os gregos na igreja de Jerusalém para reclamar das suas viúvas que estavam com fome, que a igreja não estava cuidando, não nasceria o diaconato. Né? Se é não fosse também uma perseguição contra os crentes da igreja de Jerusalém, o, o, o Atos 1.8 nunca ia se cumprir, porque o Evangelho nunca ia, ser, nunca ia sair de Jerusalém para toda a Judéia, Era Maria, tudo muito e Maria... muito cômodo e confortável, né? A crise sempre é um estágio em que nos tira da nossa zona de conforto e que provoque nós alguma reação, que seja para o bem. Alguns, infelizmente, não sabem lidar com ela, entregam uns pontos. É, eu... é. uma, uma coisa que eu gostei na maneira como você nos chama, até a perspectiva correta, é porque nossa atitude antes da crise pode determinar se ela vai ser para o bem ou para o mal. Né? Opa! porque é a nossa reação. Eu costumo dizer que tem gente que usa a resistência do vento de forma diferente. Um carro de é. corrida tem aerofólio e ele usa a resistência para ficar colado no chão. Isso. O avião tem asa e usa a mesma resistência do ar diante do movimento para levantar voo. É. Né? Então, a gente precisa ter o entendimento correto. Mas o senhor concorda comigo com o Evangelho moderno, é, que fala bastante da intervenção, do socorro de Deus, o que também é uma mensagem bíblica, mas, muitas vezes, a gente começou a enfatizar tanto um Deus que só resolve o problema a ponto de não perceber o poder extraordinário de até que resolva a capacidade que Deus tem de gerenciar isso para o nosso crescimento. Né? Eu acho que teve uma época onde talvez a gente foi para um extremo de não ver intervenção, a gente só viu oportunidade de crescimento. Depois, a gente talvez começou a entender a fé, ver um Deus responde oração, milagres, e parece que nós somos para um outro extremo de jogar fora esse aspecto, que para mim não é uma coisa ou outra, é tanto uma quanto outra, né? Mas eu, eu, eu fico olhando assim, apesar de é, é, ainda não ter chegado nos meus 50 anos, já vi muita diferença de, de comportamento e de ênfase, e, e eu sinto a necessidade que a gente resgate essa, essa mensagem de um Deus soberano, que tem a capacidade não só de usar os problemas né para nos desafiar e nos abençoar, mas como o senhor disse, muitas vezes, para nos acordar, poxa a grande comissão poderia estar sendo cumprida sem uma crise, né? mas de alguma forma, como houve um comodismo, às vezes Deus permite que de uma outra maneira ainda possa haver lucro. É, o senhor já viu também bastante mudança de ênfase aí nas mensagens bíblicas que tem mais chão e caminhada que eu. Né? O, senhor, o senhor concorda que parece que a igreja começou a perder um pouco essa, essa capacidade de ver como Deus usa circunstâncias adversas para o nosso crescimento? Claro, o que acontece é que no passado os crentes trabalhavam mais para Jesus. Na minha infância, com quatro anos de idade, eu lembro que eu, fazia, eu frequentava cultos ao ar livre, que era comum se fazer naquele tempo, uhum. e eu saía na rua correndo para distribuir folheto. Na minha juventude... Quatro, quatro anos. Quatro anos de idade... Né? e nunca ninguém recusava um folheto dado por uma criancinha pequenininha, mesmo que quisesse, é porque via uma criança inocente, pega, moço, pega, e a pessoa pegava, às vezes queria rasgar, mas pegava, e né? isso era benéfico. Então, é, eu, eu sempre trabalhei, na minha família todos sempre trabalhamos para Jesus, mas eu vejo que a igreja de hoje está muito acomodada, nós criamos uma espécie de culto auditório, então uhum. os nossos cultos têm muito a cara assim de show, né, em que os artistas são intocáveis, inacessíveis, as pessoas vão e elas aplaudem, se gostam, às vezes reclamam quando não foi muito bom show, só falta o, o dinheiro da bilheteria de volta. Então, estamos vivendo muito de eventos e, de, e pouco daquela união, daquela, daquela comunicação entre os crentes, aquela é, comunhão gostosa, aquela vida de atividade intensa. E isso está levando muitos crentes a uma comunidade tão grande que eles não sabem mais fazer a diferença do sagrado e do profano. Do mesmo jeito que eles vão para o culto, eles vão para um campo de futebol, não que você já conta assistir uma partida, mas é, para xingar, entendeu? Aqui fala a glória a Deus, lá xinga a mãe do jogador. É, a coisa está ficando, as próprias músicas, a liturgia, nós estamos sofrendo uma crise, estamos, como estamos sofrendo crise também na teologia, infelizmente. Hoje nós temos... Pessoas que estão descambando na sua soteriologia. Tudo isso é uma crise, é uma crise teológica, crise de púlpito, crise ética, igrejas que estão se permitindo aceitar ideologias né, mundanas, filosóficas, da, da, da, do, teolo, é, ideologias políticas, ideologias que não tem nada a ver com o pensamento de Deus exarado é na Bíblia Sagrada. E diga uma coisa: quando você estava iniciando essa fala que me puxou a, a minha, eu estava lembrando uma coisa, que é, é, é, observando que as maiores construções de Deus na nossa vida não acontecem quando tudo vai bem, não, mas nas lutas, nos embates, nas dificuldades, que é quando a gente ora mais, quando a gente busca mais orientação de Deus, quando a gente é mais atento à palavra, quando a gente para para pensar, para para raciocinar, para para avaliar o caminho que a gente está seguindo. Será que eu estou no rumo certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, a crise sempre foi bênção. Se não fosse as crises da igreja primitiva, não haveria tanta literatura boa. A própria literatura bíblica, se não fosse a crise dos judaizantes se não fosse a crise dos gnósticos, se não fosse a crise dos exebionitas, se não fosse a, a, a, as crises até de divisão, a igreja de Roma dividida eticamente sobre se podiam ou não podiam comer carne, a igreja de Corinto dividida lá em grupos de Paulo, e Pedro, de, né, de Apolo, é, conflitos na área dos dons. Tudo aquilo acabou gerando para nós, produzindo uma grande literatura bíblica no né, Testamento. É, as próprias prisões de Paulo, né, quando ele Opa. diz para Timóteo, a palavra de Deus não, não está presa é ele está dizendo eu estou aqui limitado geograficamente, mas é, é, o tempo da prisão fez com que as epístolas foram, fossem produzidas, né? e elas transcenderam não só o limite geográfico, como o tempo, né? e nos abençoam até hoje. Claro! Então nós precisávamos delas. Olha, veja no mundo, a necessidade de luz levou Thomas Edison a fazer isso. Nós temos a iluminação... De uma coisa, se ele chegou a outra, hoje temos o um computador, você está no Brasil, eu estou aqui no Texas, a gente está falando, o mundo está nos vendo, olha que coisa boa, graças a Deus, a necessidade de sair da lamparina por uma tecnologia tão avançada, a vontade de voar com a necessidade de chegar rápido a algum lugar, criou um avião, crises que levaram o desenvolvimento tecnológico, a cultura, a ciência, o conhecimento. Então, as crises, quando são pensadas e, e se busca através delas algum caminho para se, se superá-las, elas sempre acabam produzindo co coisas boas, remédios, medicamentos. Quanta riqueza, quanto a cirurgia, quanto a medicina ganhou através das crises, não é isso? É verdade. Mas, pastor, eu, eu vou pedir permissão sua para deixar um pouquinho de lado o assunto da crise, ah. porque o senhor começou a falar dessa questão teológica. né E eu acho que hum. essa... Essa dificuldade da igreja de não conseguir ver é, é, um Deus que age em meio às crises também é consequência dessa deficiência teológica que a gente vem enfrentando. Porque hoje em dia a gente está tendo muito aí a teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Né? Não é que as pessoas não estão comunicando algo que elas viram na Bíblia. Eu acho que a grande dificuldade é a falta de enxergar o todo. E um exemplo que eu dou sempre, é que quando Satanás tenta Jesus no deserto e fala sobre ele pular do pináculo do tempo, ele vai citar a base bíblica, ele diz, pois está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, né, para que te guardem, e naquele momento não dá para dizer que o que ele estava falando não estava escrito, porque ele está é. citando a porção do Salmo 91, mas eu, o que eu acho extraordinário é a resposta de Jesus, quando ele do outro lado diz, também está escrito, né? E esse também está escrito, Jesus está provando que é a Bíblia que explica a Bíblia. E você não pode ter uma porção da Bíblia que está colidindo com outra. Né? Então, quando Jesus diz também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está denunciando que, embora Satanás use uma porção da Escritura, a aplicação que está sendo feita não é correta. E a gente estava falando aí né, sobre questões como de, de soteriologia e tantas outras é, eu acredito que hoje uma das grandes deficiências dos cristãos, e isso afeta muito dos, né, é, é, dos pregadores também, que vão sendo formados e levantados, é a falta do todo. E eu quero aproveitar que estou falando com um mestre de Bíblia, como o, o, o senhor, eu sei muito bem o que, o que crê, tenho sua, sua enciclopédia lá, comparto os meus materiais de consulta, e de vez em quando, né, inclusive, como citações bibliográficas, é, é, que a gente... Aproveita para usar também. Obrigado. E eu sei que em dezembro do ano passado, quando eu estive pregando na, na, na igreja de vocês em São Paulo, eu lembro que eu chamei seu filho Ricardo e falei, cara, como é, é um monstro da teologia como seu pai, lembrando que hoje em dia monstro é adjetivo bom, tá, na linguagem da trupe, como um camarada como esse, né? É, não tem um curso online. Eu lembro que seu filho olhou para mim e falou, como não? <risos> né? E disse, Papai já está à frente desse negócio quando ninguém fazia, na época do vídeo cassete lá atrás, depois foi né, é, é, é, é DVD. E, e aí ele começou a me falar a respeito da escola, me disse que lá atrás o senhor já teve gente como Russell Shedd dando Novo Testamento, gente como Ernesto Anini falando de geografia bíblica aqui. Né, Para quem estudou um pouco aí da, da, da teologia, não precisamos nem ir tão longe, sabe que foram ícones que nós tivemos aí na, na Igreja Brasileira. E eu lembro que na hora que ele estava falando comigo a, a, a respeito disso, um saludo muito forte ao meu coração né, que divulgasse essa escola. Eu lembro que na hora eu não conversei muito com o Ricardo, eu falei, olha, quero voltar a tocar no assunto, voltei, reuni minha equipe, falei, gente, nós vamos... É, a palavra que vou usar agora, quero deixar claro que é brincadeira, porque não é dessa forma que a gente vê, eu falei, nós vamos divulgar o concorrente, né? porque a gente tem escola bíblica, a gente trabalha com os cursos online, é. e embora eu costumo dizer que não é assim no reino de Deus que a gente se vê, a gente se vê como parceiro, tanto que eu estou publicando meus livros por várias outras editoras, não só pela minha, né? eu falo para tudo, eu prefiro é, é, é, olhar todo mundo como parceiro em vez de concorrente, mas naquela hora eu lembro que minha conversa com eles era o seguinte, olha, só preciso que vocês me ajudem hein, né, a pensar a melhor forma de fazer isso, porque é, é, é uma questão de, de complemento. Eles estão abordando áreas que nós ainda não estamos. E, de fato, já faz um ano que eu tenho divulgado né, o MID, né, que é o Ministério ID, esse, esse curso extraordinário que o senhor tem é, disponibilizado na internet. E eu já vi que está aparecendo aqui, inclusive, para quem tiver interesse, ovário.com/barra ministério MID. Mas vou pedir para o senhor falar um pouco do que é esse curso. Se eu me lembro bem. Né? Nós estamos falando aí, acho que de 16 módulos. Né? Nós estamos falando de 200, 16 matérias, de, né? Em quatro 16 matérias. Módulos. Isso, em quatro módulos. Nós é. estamos falando é, é, de 208 Oito aulas. horas de aula. E mais de 150 horas de ensino. É isso? 208 horas de aula, né? Ah, 208. Então, veja de aula. bem, nós temos ali no curso pela internet que você divulga também. Nós temos os quatro livros textos do ID. Se alguém quiser também adquirir, é entrar em contato com o Orvalho, nós podemos divulgar. Não sei como é que é o sistema que meu filho e vocês resolvem Bom, esse assunto. A gente, a gente não estava divulgando o livro, mas nós vamos resolver isso. Mas considera gente. isso. Olha. Não, sim, sim. É, é, porque... é, o, o pastor que cuida da escola bíblica é, é, aqui na nossa igreja foi o primeiro. Ele fez esse curso todo seu em menos de três meses. É, Quando eu divulguei o link, ele é, assim, é. ele aproveitou, na época tinha começado a pandemia, ele aproveitou o Fica em Casa e caiu para cima, né? É. E ele pediu, ele pediu os livros, porque vocês tinham me dado de presente, ele viu, né? E, e já faz um tempo que ele está dizendo: cara, é muito melhor divulgar o pacote todo completo. Então, foi, foi bom você me lembrar disso. Considera eu, isso, eu... considera isso, que os livros, olha, esse livro, cada livro tem uma média de 400, 400 e poucas páginas. E são quatro disciplinas para cada livro. Então, o aluno faz quatro disciplinas em um módulo, aí vem para o segundo módulo, faz mais quatro disciplinas, ao volume 2, depois ele... Porque o texto está na tela, ele não precisa do livro, mas a vantagem do livro é que ele vai ter um material que vai acompanhá-lo para o resto da vida. E todas as matérias que nós apresentamos no ID, na verdade, são matérias fundamentais, porque a gente estuda a Bíblia. Antigo Testamento 1 um e 2, Novo Testamento 1 um e 2, com isso a gente cobre toda a Bíblia. Teologia sistemática, que são as doutrinas. Ai, como a turma está errando em doutrina. Na, na teontologia, na bibliologia, na, na, na, na cristologia, na angelologia, na pneumatologia... Na, na antropologia, na ramarqueologia, os temas da teologia. Quando chega em escatologia, então, a gente ouve tanta bobagem hoje que dói os ouvidos. As pessoas precisam de uma base, não só de conhecimento, mas de conhecimento doutrinário. Porque por trás da nossa pregação está uma teologia. O que eu creio determina o que eu prego. Uhum. Se eu sou, por exemplo, um aniquilacionista que não crê na atualidade dos dons do Espírito, isso vai aparecer na minha pregação. Se eu sou um calvinista, um arminiano, isso vai aparecer na minha pregação. Se eu sou um pré-tribulacionista, se eu sou um amilenista, se eu sou um pós-tribulacionista, na minha escatologia, o que eu creio vai aparecer. Agora, então, tem que estar bem fundamentado. Eu tenho que estar fundamentado naquilo que eu creio. E hoje em dia, Luciano, você sabe que uma coisa está feia, está difícil ouvir alguns pregadores. Não é que eu me sinta melhor do que eles, não é que dazia mesmo, está difícil. Porque, não, meu Deus, eu fico vendo, meu senhor, eu não quero pensar que eu seja melhor, mas não dá para ouvir isso. A pessoa é uma coisa, fala outra. Ou mesmo isso que você tocou, pode, por exemplo, aquele diálogo de Jesus e o diabo. O diabo usou a Bíblia, mas não adianta você usar a Bíblia a favor dos seus intentos, seus propósitos, se você não interpreta corretamente. Por exemplo, até os comunistas, que são contra Deus e contra a Bíblia, citam a Bíblia. Não, o cristianismo, ele, ele, ele que trouxe princípios comunistas. Desde quando a igreja primitiva, as pessoas doavam seus bens? Eles fazem exatamente o inverso. Olha só a diferença. No cristianismo, o que é meu é seu, porque eu voluntariamente quero te dar de acordo com o meu amor. No comunismo, o que é seu é meu, porque você tem que abrir mão do que é seu, porque você trabalhou e eu quero desfrutar. Exatamente o oposto, mas usam a Bíblia de forma invertida. Ah, Deus é amor, tudo que é amor é bom. Então vamos fazer tudo que a palavra, tudo que se subentende da palavra amor é verdade, isso? Então, amor é... Desculpa a expressão bagunçar com a vida. As pessoas estão usando indevidamente, como o diabo usou, a palavra de Deus, por não ter uma boa hermenêutica. Faz parte do nosso curso uma boa hermenêutica. As regras e interpretação da Bíblia. Na hora de pregar, tem que saber, tem que ter um começo, meio e fim, uma introdução, uma conclusão da mensagem, tem que ter uma coerência, tem que saber fazer um esboço analítico para chegar no esboço amilético. Nós damos todas essas instruções. Olha que benção, ainda de uma forma tão gostosa. Porque o ID, a pessoa pode fazer no celular, no trabalho, pode estar vendo a aula da gente. É no pode seu ficar... tempo, né? Antiga... No... A pessoa faz no tempo dela, porque antigamente ela tinha que parar a vida dela, mudar para um lugar, ficar um hum. tempo no, no, no seminário. Hoje é... né? ela continua e faz de acordo com a possibilidade de tempo. A tendência agora, dela. daqui para frente, é tudo virar online. Até televisão vai ser um negócio obsoleto daqui a pouco. Uhum. Né? É, é verdade. Então, nós estamos falando de um material, é, é, é, de um conteúdo fantástico, né? nós, nós, nós estamos falando aí de, de muitas matérias, vi que vocês tratam de, de seitas, de heresias, de missões, de... Uhum. Né? É, é, é, é geografia bíblica, então. Geografia, é história, história eclesiástica. É história eclesiástica. E um ano, Luciano, é um ano, e a pessoa tem um conteúdo bom, um conteúdo bom. Os professores Isso. são bons, o fraquinha lá sou eu. <risos> eu. Eu soube pelo seu filho que a maioria dos professores tem mestrado ou doutorado. Ah, não. é, no mínimo mestrado, no mínimo mestrado. Ah. Né? É, eu, eu fiquei assim, realmente é, é, impressionado com o conteúdo, mas também encorajado por essa palavra de Deus, de poder promover e divulgar. E eu Obrigado queria encorajar... pelo seu trabalho, tem sido bom, tem promovido bem, e olha, sabe o que é? A sua credibilidade junto ao público evangélico. Você é, um de você é um homem de Bíblia, você é um homem de Bíblia, você é um homem que estuda, que sabe, que fala, tem conteúdo, tem por trás de si uma teologia segura. Então, é uma maravilha a sua divulgação. E é o que a gente quer ver em todo mundo, né? Porque, assim, tem gente que às vezes me procura, e fala, pastor, ora comigo com suas mãos, sobre mim, transfere o dom de conhecimento, eu falo, gente, primeiro conhecimento não é dom, é resultado de pesquisa, de... de... Eu de... lembrar de uma coisa engraçada, posso contar? Pode, eu pode, pode, Eu uma igreja nos Estados Unidos, no final do culto, um pastor ainda jovem, ele pegou a Bíblia, ele estava chorando, ele pegou a Bíblia dele, ele fez assim na cabeça, ora, ora, faz, faz entrar, faz entrar, pastor, faz entrar, tudo isso aqui, como entrou na sua, faz entrar, ele tira essa Bíblia da cabeça... Não vai entrar nada assim mesmo. É, pode nela como travesseiro, que não vai resolver, né? Não vai. A flor ungida, não vai resolver nada. Né? Provérbios 18, 15, eu sinto muito esse texto: diz o coração do sábio adquire o conhecimento é. e o ouvido dos sábios procura o saber, né? Então a pessoa é, é, tem, que, tem que ir atrás. Aí eu falei para aquela pessoa: falei, olha, primeiro não é um dom. Falei, segundo, se fosse eu também não lhe dava. E a pessoa me olhou e falou: por que não? Né? E eu falei pra ela, falei, ela: porque você é uma né? eu falei, gente, eu desde a minha adolescência eu tenho separado tempo para estudar a Bíblia eu lembro que assim, durante a semana eu trabalhava e estudava, a vida era uma loucura fim de semana, sábado de manhã os amigos iam para um clube municipal né, já de manhã, cedo, aproveitar a piscina, nadar, eu ficava em casa é. É, é, lendo a Bíblia. À tarde, a turma ia jogar o futebol, eu ficava em casa lendo a Bíblia. Né? No sábado à noite, quem do, do, do pessoal ali do bairro não, não tinha o um culto na igreja, era ia para o shopping ver filme, eu estava lá em casa é, é, é, lendo a Bíblia. Eu indo para o ônibus trabalhar, sacolejando o ônibus, <risos> lendo a Bíblia. Eu vou lá agora, uma vida inteira dedicando, você vê, eu falei para a pessoa que ia levar isso assim de graça. Eu falei, é, que não... que né? Mas assim, de fato, é, eu entendi que Deus queria que usasse essa, essa credibilidade Realmente. que o senhor mencionou, Deus pela sua graça tem nos dado, é, porque eu sou, eu sou filho de alguém que era assim, muito parecido com o senhor. Né? Eu, eu gosto muito quando a gente conversa, de, de ver essa preocupação de que tudo tem embasamento bíblico, de que tem a é. coerência com a palavra, com as escrituras, e foi esse zelo do meu pai, o mesmo zelo que eu vejo no senhor, que de fato, me empurrou uma vida inteira para dizer, poxa, nós precisamos estudar, precisamos crescer. Eu, particularmente, né, não acredito que todo pastor, no ritmo que nós temos de poder abrir novas frentes, ele vai conseguir parar, fazer um seminário teológico inteiro. Né? Mas, poxa, uma fundamentação teológica como essa, disponibilizada pelo, pelo MIT. Aí tem gente que diz, poxa, mas tem reconhecimento do MEC? Eu digo, tem não, gente. Isso aqui não é para você pendurar um diploma na parede, é, é ferramenta mesmo para um ministério eficaz, para uma capacidade de, de relacionamento melhor com a escritura. E eu acho que esse é o ponto principal, né? Você ter uma capacidade de ter mais do que o básico, pelo menos um médio em, em, em, em teologia, cobrindo todas essas áreas. Então, eu sei que fim de ano é uma época onde a turma já começa a se programar é. para o próximo ano, fazer resoluções, e se tiver algo que eu puder influenciar você que está nos acompanhando agora ao vivo e depois até de forma gravada, né? Separe e priorize o seu tempo para estudar a palavra de Deus, né? Para realmente estudar é, é, é a Bíblia de forma séria, com o auxílio de gente que realmente traz a coisa assim, com embasamento, de forma séria. Então, eu quero aproveitar também para recomendar aí o curso. Quem quiser saber mais, entra lá, orvalho.com ministério midi. É... Pastor Walter, é, o, que, que, o que, que o senhor poderia falar assim, um pouquinho a respeito dessa, dessa importância da macrovisão? Né? Porque eu sei que as, as matérias de teologia sistemática aí são parte é, é, da sua autoridade, do seu, do seu forte, né? e essa capacidade de ver o todo, para mim, ela, ela é muito importante. Né? A macrovisão e não só o micro. Onde Jesus está dizendo também está escrito é a gente conseguir enxergar o todo, o panorama geral. É, o que que o senhor poderia falar aí para encorajar as pessoas sobre essa importância de ter o todo? Olha aqui, é, aquele texto de 2 Timóteo 2,15, Procura Apresentar-te a Deus Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ele já traz consigo a ideia da macrovisão teológica. Por quê? Uhum. Me chamou a atenção uma vez, eu estava lendo uma Bíblia em inglês, versão King James, quando fala divide, é, que maneja bem a palavra da verdade, naquela versão que em James estava, divide all well the word of the truth, que divide bem a palavra da verdade. Falei, interessante, divide bem, diferente, de maneja bem. Né? Aí eu fui para o grego, no grego, Deus também deu a graça de fazer a gente passar por lá, pelo grego e pelo hebraico, isso são ferramentas que ajudam, né? E lá no grego está, é Ortotomonto, Atenologos, Aleteia. Ortotomonto, orto. Tomonto, cortar reto a palavra da verdade, orto, reto, ortodontia, ortografia, ortoepia, orto quer dizer reto, correto, ortotomonta, cortar reto. Paulo estava se baseando naquele tempo em que estavam fazendo aqueles sulcos marítimos, os mapas que a, a Europa, no tempo do Império Romano, estava toda dividida no, o mapa da Europa era quadrático, bem parecido com o mapa dos Estados Unidos. Você põe uma régua, não é como o nosso mapa do Brasil, que é tudo sinuoso, uhum. né? Então, se bota uma régua aqui, sempre tem um estado separado do outro com cortes retos. Assim era a, a, a separação dos estados no Império Romano. E, e eles eram feitos, às vezes, por cercas retas, estradas, como a Via Ápia, eu já percorri por ela. Ainda tem trechos da DIAAP inteirinhos hoje, estradas retas. né? E isso também era baseado nos sulcos marítimos, quando faziam as rotas marítimas. Eles desenhavam, faziam riscos bem retos no mar. O navio tinha que percorrer aquela linha reta de um ponto até outro ponto. né? Isso era chamado de ortotomonta. Paulo se baseia naquela ortotomonta, naqueles cortes retos para separar, uma região de outra região, para falar que a palavra de Deus tem que ser assim também. Você pega um assunto. Vamos estudar salvação. O assunto está espalhado pela Bíblia, normalmente no Novo hum. Testamento. Mas você não vai pegar um livro da Bíblia que esteja só salvação, um livro hum. só sobre vinda de Jesus, um livro só sobre santificação, um livro só sobre sofrimento. Não. Está tudo espalhado. Só que o trabalho do pastor que tem obrigatoriamente que ser um estudioso, logo um teólogo, ainda que não seja um teólogo formal, mas ele tem que ter uma base de conhecimento que faça dele um teólogo, para ele saber separar os assuntos. Isso é cortar reto. Então, nós vamos ver na, a palavra sistemática, por isso que nós chamamos de teologia sistemática, que é uma forma de sistematizar a teologia, diferentemente da teologia bíblica. Na teologia bíblica, ela tem uma forma dedutiva, a gente vai estudar a teologia de Paulo, vamos ver o que ele pensa no seu todo, a teologia de João, que João pensa no seu todo, como crente, como, como apóstolo, a teologia de Isaías, o teólogo messiânico do Antigo Testamento. Isso é teologia bíblica, ela é dedutiva. A teologia sistemática é indutiva. Você vai do tema para as escrituras. Eu preciso saber o que a Bíblia tem a dizer sobre salvação. Então eu vou pegar. Tudo que a Bíblia tem sobre salvação, e eu vou então sistematizar. A salvação é eterna, a salvação tem um preço. A salvação. É aí vai, né? O que é a salvação? Ah, por que é a salvação? Porque é a condenação. Eu quero fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Quem é? É uma pessoa, é uma energia, é uma força? Não, é uma pessoa. Sim. O Espírito Santo tem nomes diferentes? Tem nomes diferentes? Tem símbolos? Tem símbolos. Ele, o que, que ele faz? Ele dá dons, além de convencer o homem, tal, tal, tal, do pecado. Os anjos, quem são os anjos? Os anjos têm nome? Sim. Os anjos têm categorias diferentes? Sim. Os anjos fazem o quê? Tem anjos guardiões, tem anjos é, que são protetores, tem anjos que são comunicadores. Tem, é, tem anjos que trazem revelação. Então, os anjos têm categorias diferentes, nomes diferentes, eles têm classes diferentes, anjo, arcanjo, querubim, serafim. E aí vai. A escatologia... Tudo isto de forma didática. Quando alguém se preocupou, grandes escritores, teólogos já do passado, vêm acumulando conhecimento, e livros têm sido produzidos. E quando Deus me deu a graça de fazer esta obra aqui que você citou no começo da nossa conversa, que é, na verdade, uma enciclopédia teológica, como alguns chamam, eu tenho aqui os dez temas da teologia sistemática e mais dois capítulos de história. Um da história da teologia e outro da história do movimento pentecostal. São dois capítulos distintos de história, um Fantástico. que está no livro, e outro no quarto volume. Né? Mas esse trabalho exaustivo que eu tive, de gastar de 8 a 10 horas por dia durante um ano inteiro, né? do dia 2 de janeiro até o dia 23 de outubro de 2015, das 8 da manhã às 10, 11, meia-noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado, sair de lá para culto pregar... Eu me, fora tudo que eu já tinha acumulado ao longo da minha vida, nesses estudos, para fazer essa enciclopédia, esse trabalho, foi exaustivo, foi exaustivo, mas eu tive a alegria de oferecer, tanta gente está podendo usar hoje. Estão respondendo, desculpa, talvez de forma muito alongada a sua pergunta. Não, não, é, é importantíssimo que o senhor é, é, não responda de forma tão curta, continua. <risos> Isso que eu estou dizendo, aqui, além, então, no curso, voltando para o curso, Além dos temas teológicos, como eu conheci as escrituras sem ter uma base de geografia bíblica, para saber a diferença de um vale do um monte, saber hum. a diferença de, de, de uma cidade para outra, do norte, do sul, do mar, mar vermelho, mar cáspio mar negro, mar mediterrâneo, e sem saber a diferença do Rio Jordão, né, e dos outros rios, Yarmouk, Jabó, Arnon Zered são livros que estão lá na Bíblia citados, Uh, uh, uh, para eu entender as batalhas, como era socialmente o povo do norte, o povo do sul de Israel, Jesus morava na parte pobre, lá na Galileia e ele vinha se encontrar, de vez em quando, aqui em Jerusalém, tem gente que acha que Jesus morava em Jerusalém, não, ele vinha, mas ele morava mesmo lá na terra pobre, quando vinha para cá, vinha na terra dos ricos, aqueles conflitos, preciso conhecer geografia, história eclesiástica, saber de onde vêm os nossos fundamentos, desde os pais da igreja até a reforma protestante, o que aconteceu da reforma para cá, qual o preço que aqueles homens, aqueles grandes avivalistas, grandes crentes, né, pagaram para que o evangelho chegaram até nós, os quakers, né, o trabalho do, do, dos puritanos, o trabalho do, dos morados... Quanta história nós temos aí para contar até chegar ao avivamento da Rua Azusa, que culminou no movimento pentecostal conhecido hoje, como surgiram as denominações. Ora, o um pastor tem que ter essa noção, não pode é, não saber responder a isso. Mas ele tem que saber as regras de interpretar a Bíblia. Tem regra, tem regra literária. Você precisa saber quando está lendo um texto antigo, quando é do Novo Testamento, a época que Ageu escreveu, é diferente da época que Isaías escreveu, diferente da época que Amós escreveu, os profetas menores escreveram antes do cativeiro, mas depois veio vieram Ageu, Zacarias e Malaquias, escreveram depois do cativeiro. Uma história completamente diferente, assuntos já diferentes. Né? Quando lemos os evangelhos, Mateus dirige para os judeus, Marcos para os romanos, né? Lucas para os gregos e João, um evangelho universal e ele defende, não o lado da historicidade da vida de Jesus, mas o seu lado divino, diferente dos outros três evangélicos, numa visão não sinótica. Quando a gente pega o livro de Atos, aquela visão que é uma ata da igreja primitiva, que cobre um período de 30, os 30 primeiros anos da igreja, as epístolas paulinas, epístolas gerais, o Apocalipse, cada livro precisa ser conhecido individualmente, por quem escreveu, para quem escreveu, quais eram os problemas que cada igreja... Então, tudo isso faz parte desse conteúdo que nós oferecemos para os alunos. Então, é, esse repertório tem que ser didaticamente separado. Ninguém aprende as coisas num, num amontoado. É que nem você pegar um, uma caixa de letrinhas ou aquela letrinha de macarrão, jogar para o outro, achar que vai sair uma enciclopédia escrita. Não é assim. Uhum. É, você tem que saber comportamentalizar os assuntos, o vídeo oferece, hoje nós temos embates com as seitas, com as heresias, vamos saber como lidar com o testemunho de Jeová, quando batem na nossa porta, com o espírita, com o macumbeiro, com o mormon, nós temos a nossa teologia, temos a nossa posição, como direcionar, como entender a origem deles, como entender a, a, a, a, a doutrina deles, então nós temos como evangelizar, métodos de evangelizar, a cultura a cultura, a cultura dos judeus, como era a cultura hebraica no Antigo Testamento, como era a cultura no tempo, nos tempos de Jesus, como se vestiam, como escovavam os dentes, tinha escovação de dente? Não vou responder, você vai saber pelo, pelo ID, tá? Como é que eles faziam sobre banho, sobre casa, será que Jesus tinha banheiro na casa dele? Um irmão chegou para mim uma vez e falou, é pastor, como é que o senhor disse? que Jesus ia ao banheiro, porque ele não era homem, ele não era meio Deus, meio homem, não, nunca foi meio Deus e meio homem, ele era inteiramente Deus, ele era inteiramente homem, agora, se ele fosse meio Deus, meio homem, que parte ele escolheu para ser Deus? Logo da cintura para baixo. Falou, irmão, pelo amor de Deus, sim, Jesus ia ao banheiro, tinha banheiro na casa dele, vamos ser normais, vamos pensar. agora, vamos pensar didaticamente, vamos conhecer... E o ID traz isso de uma forma tão bonita, porque o ID é todo ilustrado. Quando o da geografia, mostra os mapas, mostra, tudo é ilustrado, né? é, é, é numa linguagem gostosa. Ah, os professores têm mestrado e doutorado, mas a linguagem até uma criança de sete anos pode entender claramente. Entende linguagem coloquial, não tem aquela linguagem. ninguém está enfeitando o pavão, né? ninguém está usando aquela, aquela linguagem dos teóricos mais rebuscados, né? Aquela linguagem que você lê um livro cinco vezes para não entender nada, não é nada disso. É linguagem coloquial. Até uma pessoa que tem só o primário pode fazer o ID, pode ler, pode aprender, pode ouvir. O texto está lá e, no finalzinho, vem essa diplominha bonita que vai na parede e fala, olha, eu estudei. E o material está à disposição dela para o resto da vida, para ela recorrer. Tanto aquele, o texto, as aulas gravadas quanto se ela adquirir também o um livro, né? vamos conversar sobre isso aí, uhum. porque ela pode também, através dos livros, ter um material forever, para sempre, para estudar a hora que quiser, quando quiser. Tá certo. Tem muito, né? Pode falar aí. É. Não, não, eu queria mesmo que o senhor falasse e falasse com esse gosto, essa, essa paixão, porque é, é muito importante, eu acabei de, de lançar aqui faz uma semana e pouquinho o um livro intitulado Graça Transformadora. Alguém outro dia olhou para mim e falou, pastor, 400 e tantas partes? Eu falei, isso porque eu tentei a menor versão, né? Aí ficou me olhando, eu falei, cara, por que, que você acha que o assunto está tão bagunçado? Porque as pessoas decidiram tratá-lo de forma superficial, é. né? Então, o senhor estava falando dessa importância da construção, a gente vai lá na criação, na queda, o período antes da lei, onde Paulo diz aos gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, é. né? a própria lei, eu tirei vários capítulos para discorrer sobre isso, porque o pessoal está falando de uma graça substitui a lei, não entenderam nem a lei, né? o, que, o que dizer da graça, então é, é todo esse caráter temporário, profético da lei, a preparação do, do, do, do evangelho, então a gente tem que fazer uma, uma, uma construção, e quando o senhor falava a respeito de sistematizar os assuntos que estão na Bíblia, eu faço muito isso, toda vez que estou escrevendo, né, algum material, normalmente, eu leio, às vezes, não uma vez só, né, a Bíblia, assim, de Gênesis Apocalipse, procurando só aquele assunto, né, mais do que só ler quem já escreveu, mais do que só pegar os materiais de referência, o que também é importante, porque Deus não dá tudo para uma pessoa só, a gente tem que o tempo todo ser ensinável, aprender uns com os outros, mas, essa, essa, essa, essa trabalheira, as pessoas não têm noção do que me foi. São 30 anos já estudando soterologia, os últimos cinco anos mergulhado para preparar esse material. De repente, o camarada... Eu fiquei impressionado ouvindo o senhor falar que foi quase um ano escrevendo né, esse material, sem contar uma vida inteira estudando. E às vezes a gente está entregando isso assim, ó, de bandeja, facilitando a vida, dizendo, olha, é algo extraordinário, você não precisa gastar uma vida inteira como eu, você pode ganhar tempo e ao mesmo tempo informação. E às vezes as pessoas não valorizam tanto. E eu não acredito quando alguém me diz que é falta de tempo. Porque tem gente que faz maratona de seriado a dar com pau, gasta tempo em coisa que não precisa. Eu acredito que talvez só esteja faltando um pouquinho mais de fome e de se organizar e de priorizar. Então, quero lançar o desafio para quem está nos acompanhando aí, que ama a escritura, que quer crescer nela. Né? É, é, é muito boa essa, essa ferramenta né? do, do, do, do curso IT. Então, fica aí o nosso encorajamento. Pastor, para que o povo também... É, se empolgue aí um pouquinho mais em relação à, à leitura do, do livro Crises, né? Oportunidades para a Ação de Deus. Talvez alguém entrou na live, a gente já tinha deixado de falar do livro para falar do curso. É, eu queria pedir que o senhor falasse só um pouquinho mais, encorajando a respeito do livro. Eu vou tentar selecionar aqui algumas perguntas para ver se dá tempo da gente é, é, é, responder algumas delas. Mas se o senhor puder fazer mais um um comentário aí sobre o livro, enquanto isso, vou selecionando algumas perguntas. Ok, então, é, eu acho que o momento, era o momento de, quando começou a pandemia, muita gente telefonava para a minha casa, e eu ganhei para Jesus uma senhora que estava, mora perto de casa, ela ia se matar naquela noite, ela se despediu do, do, na portaria do prédio, Disse, agora eu vou me despedir, porque eu vou me matar, vou pular de lá de cima, porque essa coisa aqui me proibir de sair na rua, chega, não sei até onde vai, eu vou me matar. Eu falei, não, a senhora não vai se matar, não. A senhora vai primeiro falar com o meu pastor. Aí ele me deu o telefone dela, eu liguei para ela, falei, a senhora não vai fazer loucura, não. Orei por ela, aceitou Jesus. Eu falei, que coisa, que ponto chegam né, as pessoas, por causa da crise, né, de se fique em casa tal. tudo tem suas razões mas eu acho que exorbitaram nisso até por razões políticas infelizmente não quero entrar nesse aspecto é, mas eu quero dizer o seguinte exageraram na dose mas ainda que não tivessem exagerado que houve a crise houve ah, ainda crise aqui nos Estados Unidos eu não uso máscara graças a Deus desde que eu cheguei aqui quando chegar no Brasil eu tenho que usar de novo aqui ninguém usa não Nem, só em algumas igrejas né eu tenho percorrido várias igrejas. Bom, aqui no exemplo. Texas, né? Aqui no Texas é. Só algumas igrejas, do T.D. Jakes, por exemplo, a igreja dele usa. É, mas, é, de, de modo geral, não usa, não. Né? Na rua, no comércio, em lugar nenhum. Os, quem trabalha no comércio usa, mas quem é cliente não usa, não. Bom, de qualquer forma, é o seguinte, né? Foi um período muito chato, não sei como é que está aí no Brasil, já estou pensando no que vai ser a volta. Uma aquela focinheira lá, <risos> misericórdia. Mas veja bem, a Bíblia é um livro atual. Sempre atual. Tem gente aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas que ser atualizada? Agora eu falo como um belo italiano. Mas por que, belo, está atualizado? Sim. A Bíblia é completa, a Bíblia não tem que ser atualizada em nada, ela está na frente. A Bíblia é fora de coisas que ainda vai acontecer. Como que ela é desatualizada? Desatualizada é você quem não lê a Bíblia, pensa que está entendendo o que está lendo, não está entendendo nada. Ou no... Tem gente subirá, que conhece um tal de Bultmann, de Kuhlmann, de Dori, de de Poutir, mas tem uma dificuldade com um tal de Isaías, com um tal de Ezequiel, com um tal de Paulo, com um tal de. Conhece esse pessoal aí? Tem uma dificuldade com essa galera aí, mas tem, conhece os teólogos, estão mais nos teólogos alemães do liberalismo? Do que o liberalismo é que nega a inerrância das escrituras, nega a confiabilidade das escrituras. Estão falando bobagem. Ou então, ou não conhece, porque conhece mais esses teólogos, ou estão, como diz Paulo em 1 Coríntios 2,4. Fala assim, que lhes falta, sabe que é o espírito, porque as coisas de Deus só se entendem espiritualmente. Então, não tem vida espiritual quer levar a literatura bíblica para o campo da racionalidade porque o evangelho que eles pregam não é cristocêntrico, o evangelho é antropocêntrico. Infelizmente, assim está caminhando uma parte da, da, da igreja evangélica hoje no Brasil. Então, crise. Então, nós temos, além dessas crises, essa crise momentânea, há outras crises que nos atingem, que são subprodutos dessa, como crise econômica, etc. Mas há crises teológicas, crise na liturgia, crise no casamento, crise na família, crise na sexualidade, com esses ideais novos. O homem pós-moderno está vivendo muitas crises diferentes. Mas a maravilha é que a palavra de Deus tem resposta, sim, para cada tipo de crise. Me fala um assunto sequer que a Bíblia não cubra, que a Bíblia não alcance. Um assunto para o qual a Bíblia não apresenta uma resposta. Ah, oh, Eu não acredito, subestima a revelação bíblica. Olha, a matemática não vai deixar jamais de ser uma ciência exata só porque eu não sei fazer conta. Boa. É verdade. Pronto. A Bíblia, se você não entende, o problema é seu, meu caro, tem caminhos para você aprender e entender, mas que ela tem resposta, tem caminho, tem orientação, tem sim. E quanto mais, e quanto melhor eu puder conhecê-la, mais alegre, mais satisfeito eu vou ficar. Mais eu vou eu vou eu vou desfrutar dessa maravilha. Veja bem, tem uma palavra que está em Provérbios 15 15. É isso, deixa eu ver. Deixa eu ler aqui, rapidinho. Provérbios 15 e 15. Se achou o primeiro, pode sair lendo aí. Mas é Provérbios que eu estava lendo ainda hoje à tarde. Eu acho que é isso aqui. Todos os dias do aflito são maus, mas de coração alegre tem um banquete contínuo. Ei, eu estou alegre em Deus, vem a crise, vem dificuldade. Tivemos perdas, prejuízo, tanta coisa ruim mas alegria do Senhor a nossa força. Então, a gente tem problema todos os dias. Então, crise a gente enfrenta todo dia, mas a alegria do Senhor nos fortalece, a gente vai caminhando, tem sempre um banquetão pela frente. Amém. É, eu sei que no livro, bom, são 13 capítulos, você cobre é, é, é, aspectos diferentes das, das, das crises, né? Então, por exemplo... É, o Doriel fez uma pergunta aqui como identificar quando estamos enfrentando uma crise ou quando estamos lutando contra Deus, bom, quando se aborda o assunto de Jonas, você mostra que ele estava lutando contra Deus e não deixava de ser uma crise, uma crise né, é, a ser, sei, a ser resolvida eu. e a ser lidada, mas é. deixa eu, eu ler mais algumas, porque eu quero fazer um comentário em cima dessa. é, é, é. espera só um pouquinho no meio de tanto eu perdi algumas aqui uh... Sabemos que crises anunciam vitórias, mas podemos evitá-las e conseguir de outra forma? Eu também diria que sim, mas antes deixa eu juntar aqui para que a gente possa falar do lado personalizado, né? Porque às vezes não dá para dar uma resposta pronta num assunto que você precisou de 13 capítulos para cobrir vários desses aspectos e outro que a gente pode falar né, a respeito do como a gente também precisa do direcionamento de Deus é, é, nas nossas vidas porque muitas vezes as pessoas eu acho que é bom e louvável querer aprender, ouvir conselho, orientação bíblica mas hoje em dia eu percebo que às vezes as pessoas também é, é, elas precisam resgatar essa importância de entender o que é o direcionamento de Deus de uma forma personalizada para cada um de nós então é, é, me diz se o senhor concorda com isso mas por exemplo, eu acho que tem crises que elas eram perfeitamente evitáveis Paulo por exemplo, quando está naquele navio que partiu de Creta, depois vai acabar naufragando, eles vão parar na ilha de Malta, e diz, vocês deveriam ter me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Quer dizer, Deus já tinha dado uma advertência, aquilo era, foi, era uma crise desnecessária, mas até uma vez que aconteceu, dá para tirar lucro dela, a gente vê um avivamento acontecendo né, na ilha. Então, é, eu acho que até mais importante do que discutir se ela é evitável ou não... É, é, é uma vez que nós não evitamos, saber que ainda dá para ver graça de Deus, livramento de Deus, socorro de Deus, né? e, e mesmo em circunstâncias, até da nossa rebeldia, como foi Jonas, né? Porque aquela tempestade era perfeitamente evitável se ele não tivesse em rebeldia, mas ainda assim também pode ver a bondade de Deus. É, o que o senhor poderia dizer sobre essas? É, é, como, é, como é que eu classificaria isso? esses desdobramentos que, às vezes, podem também ser muito pessoais, porque é, é difícil a gente generalizar um assunto, que ele pode ter muitos desdobramentos. Então, é, além de recomendar que as pessoas leiam o livro Crises, Oportunidades para a Ação de Deus, o que, é que o senhor falaria, como um, um pentecostal cresceu nesse ambiente, valorizando a importância da liderança do Espírito Santo, sobre, talvez, ter aquele tempo com Deus, onde a pessoa possa ter um direcionamento personalizado? Paulo e Tiago, Pedro Pedro e Tiago foram presos juntos. Uhum. Tiago foi morto, Pedro foi milacrosamente salvo. E eu chamo uma, uma dicotomia, uma dialética, uhum. porque destinos diferentes. Deus disse, Tiago, teu fim aqui acabou para você, vem embora, vem para cá. Pedro, você tem muita coisa para fazer ainda. Agora eu pergunto, alguém tem bola de cristal? Não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente se mete em alguma situação sem querer. A gente se mete, às vezes, por ingenuidade, por simplicidade, por falta de reflexão, por falta de oração, e outras vezes são contingências. A gente nunca sabe exatamente... Tem coisa... Por exemplo, no caso de Jó, bem no começo na nossa conversa, nós, você falava sobre pessoas que diziam, ah, vai é Deus ou é o diabo. Às vezes a coisa que o diabo apronta, se diz que é, acho que é Deus. E Jó achava que era Deus era o diabo. Às vezes tem gente que acha que é o diabo é Deus, né? Então, essa confusão é feita, às vezes, até porque tem um pouco mais de experiência, uhum. até que lá na frente venha compreender realmente a razão daquele problema todo. Nenhuma crise vem sem que se tire dela algum proveito. E tô, eu nunca vi uma provação, porque toda provação é uma crise, todo sofrimento do crente mesmo quando tem um final ruim, porque às vezes é um ente querido que está muito doente e a família está chorando, está sofrendo, e a pessoa morre e, e a situação se agrava. Né? Nem tudo a gente vai explicar corretamente. E, e existe aí uma teodiceia, né? que é um termo que se usa tanto na filosofia quanto na teologia para explicar o mal, para justificar o mal, Há coisas que nós só vamos entender na eternidade. Mas, de modo geral, que não é assim. Deus tem um caminho para cada um de nós. Ele tem um projeto de vida. E eu creio na direção de Deus, principalmente quando se anda em obediência, como Deus conduz todas as coisas. Mas Ele fez todos os heróis do passado passarem por dificuldades. Nenhum deles foi poupado. Nenhum, Nenhum. deles. E nós... Nenhum. vemos. A vida para o Senhor Jesus, Deus. que Hebreus diz que no Getsemane aprendeu a obediência, foi aperfeiçoado. Por aquilo que padeceu. Por aquilo que padeceu, diz Hebreus, e lá no Getsemane, É pronto, está aí. Se for possível, passa de mim. Foi possível ou não? Não. Então, tem coisas que não vão sair nunca do jeito que a gente quer. E quantos livramentos nós temos de Deus através de uma crise? Quantos livramentos de Deus? A esposa de Billy Graham, Ruth Graham, eu tive a oportunidade de me aproximar dela lá em Amsterdã no Congresso de 1900 e quando foi 95 acho que foi 96, sei lá. Nessa época, ela disse uma coisa: se Deus tivesse ouvido e atendido todas as minhas orações, eu teria me casado muitas vezes com homem errado. Então veja que se você pede, Deus não faz; pede, Deus faz diferente. Às vezes, até para prejuízo nosso naquela hora, você diz, Deus não foi legal comigo. Por quê? Porque ele está enxergando lá na frente, coisas que você não tem capacidade de enxergar agora. A crise sempre é uma oportunidade. Se a gente souber lidar com ela assim, pensa em Paulo, por exemplo, se eu quiser escrever outro, outro outros livros com esse tema, eu, o título escreveria muitos, porque a Bíblia tem uma enormidade de, de, de, de exemplos. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele fala das dificuldades que ele está vivendo na prisão. Olha, as minhas prisões em Cristo têm servido para algumas pessoas abusarem da minha ausência. Estão se fazendo as custas do meu nome por aí. Tem gente pregando o evangelho aí, querendo bancar o importante. Eles acham que com isso vão trazer dificuldade para mim trazendo benefício para o evangelho. Se eles acham que vão aumentar a minha dor, eles que continuem achando isso, contanto que o evangelho seja anunciado por mal por bem. Outra coisa, nas minhas prisões, a, toda a guarda pretoriana me ouviu. Ora, a guarda pretoriana era formada por nove mil soldados. Eram soldados reais, eram soldados contratados para atender... Ainda hoje, os soldados de Roma são contratados da Suíça. A guarda pretoriana toda, eles, toda a guarda pretoriana me ouviu falar ah, na minha prisão em Roma, eu estou saudando toda a casa de César, o que é a casa do imperador. Hum. A curiosidade para conhecer Paulo era tanta que todo mundo ia lá, e lá ele pregava o evangelho. Outra coisa, estão dizendo que eu vou morrer, gente... É chato esse negócio de morrer. Estou pensando bem, se eu tiver que escolher entre morrer ou viver. Até porque é interessante. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas John Piper diz uma coisa interessante. Que o Espírito Santo ajuda o crente a morrer. Interessante isso. Ele ajuda o crente a morrer. E Paulo já estava chegando no final dos seus dias, assim, olha, no que depender de mim, parece que está zombando da morte. Eu não sei se é melhor viver, melhor morrer. Porque se eu continuar vivo... Vivo, vou continuar pregando, vou ver vocês. Mas se eu morrer também é lucro, né? Pois estar com Cristo. Paulo via só vantagens nas crises da vida dele. As minhas prisões em Cristo serviram para o aumento do evangelho. Esse homem tirou proveito de tudo porque ele era sábio. Então as crises elas têm que dar a nós o benefício do aproveitamento se nós não soubermos tirar proveito das... Eu tive uma crise de enfermidade terrível em setembro, naquela época a gente se encontrou ali. Eu fui operado, passei mal, depois eu tive lá, um tomei tanta morfina que entrei numa crise de abstinência, saí da crise com medicamento forte, entrei numa depressão profunda. Meu Deus! Quando eu saí daquilo... Você lembra da outra vez que você tinha estado comigo as duas vezes, hein? Que eu tinha sido assaltado. Lembra daquilo? Sim, lembro. Eu, tava. Eu tava eu tava amargo, não tava? Você, você tava olhando pelo ombro para trás. Assim. Você lembra daquilo? É Porque mesmo. eu te falei, eu queria só que caísse um avião na cabeça daqueles ladrões, não foi? Que eu falei, eu tava tão irado. Imagina quatro armas na sua cabeça na porta de um banco. Misericórdia. Você quer. Mas eu aprendi tanto depois de tudo. Aí, quando eu estava mais tranquilo, fui orar, fui pensar, eu falei, como eu reagi. Em algum momento eu reagi, eu reagi bem, em outro momento eu reagi, reagi mal. Mas ah, o importante é que eu aprendi, eu tirei eu sempre cresço nessas horas, sabe? Eu sempre cresço. Né? Tem mais alguma pergunta aí? Glória a Deus. Não, é, eu, na hora eu até pulei, mas eu só ia mencionar como a, a, as pessoas... E eu, eu quero elogiar, inclusive, as perguntas feitas. Né? Por exemplo... Ah. Jefferson, como saber o momento certo de desistir ou insistir? O Gabriel perguntou, como saber o momento de eu esperar Deus agir e qual é o momento que eu devo agir? Então, eu acho muito difícil a gente responder. É, é, cada pergunta dessa talvez poderia render outra, outra live. Mas eu, live, queria, é. É, eu queria sugerir, porque é, são perguntas importantes, que de fato a gente aprenda a levar esses assuntos a Deus em oração. Tem, tem crises que Deus quer fazer a gente olhar para algo... né? Que não está não funcionando mesmo, e a hora é simplesmente desistir e mudar. Né? A Bíblia é, é, é, é, vai ensinar tanto uma coisa como outra. Há momentos onde, onde Deus nos provoca uma ação, há momentos onde ele nos leva a depender totalmente dele da ação dele. Então, eu queria voltar, e para tentar responder todo mundo de forma breve, só lembrar isso. Nós cremos num relacionamento pessoal. Com o Espírito Santo. A palavra de Deus dá o um norte, os princípios nos quais nós devemos andar, mas há questões muito personalizadas que, de fato, nós vamos precisar né, é, é, entender, entender de Deus, né, como fazer, o como agir, o como nos conduzir. Eu gosto muito daquele texto onde, através de Jeremias, Deus diz: Invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. A oração não é só eu peço, Deus atento, né Deus responde. É, é, ele diz. Anunciar-te coisas grandes ocultas que tu não sabes. Eu, eu sempre digo que o ambiente de oração, a gente fala, Deus ouve, Deus move, mas muitas vezes Deus também fala conosco, né? E, e, e muitas vezes esse fala não é uma coisa mística, você ouviu uma voz, é, é, mas existe convicção a respeito né, do, do, do caminho a ser tomado, à medida que nós vamos gastando tempo, dependendo do, do senhor, dentro de nós muitas vezes se forma uma, uma convicção. Né? Tiago diz, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, eu quero encorajar essas pessoas que é, é, provavelmente estão fazendo essas perguntas por estarem diante de alguns dilemas, né, a de fato gastar um pouquinho mais... É, é, de tempo com Deus nesse sentido então eu fiz, até joguei tudo tudo de uma vez, é, pastor Walter não era nem para a gente tentar responder cada uma, foi porque realmente foi uma das primeiras vezes assim que eu vi muitas perguntas é, é, de, de, de, de pessoas, não só tentando entender o seu momento, mas tipo assim eu quero resolver, né, e quero aproveitar e dizer, gente, essa leitura bíblica é esclarecedora não é só um material para pensar é, tem muito material para pensar, o pastor Walter sabe nos provocar isso, mas a, a própria apresentação bíblica, ela inspira a fé, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né, então tem pessoas que às vezes estão é, é, precisando, não é só de explicação, não é só a, a, uma redefinição de como pensar, mas o coração ser inspirado a crer no Senhor, no cuidado dele, na provisão, né? A talvez ter a lente, a perspectiva correta. Eu acho interessante, Pastor Walter, que quando a gata no deserto e vê que não, não tem água nem para ela, nem para o filho, e ela começa a clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para ver uma fonte. Deus não abriu a fonte, Deus abriu o olho dela. Quer dizer, a fonte é. estava lá, ela que não estava vendo. Né? E a minha oração, por muita gente que está nos acompanhando nessa hora, é que Deus abra os olhos deles para que eles vejam provisão que já foi liberada, soluções uhum. é, é, é, que estão à volta e que muitas vezes no desespero a gente não está enxergando. Às é. vezes o milagre é Deus abrir a fonte, às vezes o milagre é Deus abrir os nossos olhos. Pois é, fecha tanto o olho para chorar que não é capaz de enxergar o que tem na frente, né? É verdade, é. mas, é, pastor, eu, eu não quero tomar tempo demais, nem o seu, nem das pessoas, mas eu, eu quero te agradecer, esse livro ficou realmente precioso, Crises... Olha, ficou oportun... bonito, eu gostei da capa, viu? É, oportunidades para a ação de Deus, é. É, eu também gostei, eu lembro que é, é, nesse, nesse tempo todo, ao longo do, do, do ano, a gente estava assim tentando intercalar isso no meio de tantos projetos, a gente lançou tanta coisa, mas eu, eu fico muito feliz no momento em que ele veio, é, onde, onde depois de são quase dois anos, né? Que, que as pessoas enfrentaram todo tipo de crise, tem uma perspectiva bíblica, o encorajamento vai ser ótimo. Mas agradeço também o senhor ter permitido a gente usar parte do tempo da live para falar do curso de teologia, é. né? Do, do, do Ministério ID. Então, é, eu quero encorajar as pessoas que estão nos assistindo e que querem ter um aprofundamento na palavra. Né? Esse, é, é, esse curso, ele pode, obviamente, você pode comprar os módulos separados. O que eu recomendo? Que você compre o trilho todo. Né? É, é, o Ministério Mídia já está disponibilizando isso por um preço é, inferior ao normal e você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Então, é, cogite de fato, a possibilidade de priorizar desde já, de nem esperar o próximo ano, é, é, de ter esse posicionamento. Não, eu vou me aprofundar na palavra. Como eu disse, eu sei, eu sei de gente que fez o curso todo em três meses, eu sei de gente que está estudando há mais de um ano e não terminou, porque está indo no tempo dele, de boa. Né? O importante é que a pessoa, de fato, se posicione então depois se organize e, e se ajuste. Então, fica o meu encorajamento. É, pastor, saudado o senhor. faz Olha, o tempo. posso falar? Pode. Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo mais. Eu tô, agora eu vou usar aqui o celular para te ouvir, porque de repente cortou aqui no meu computador. Mas, mas eu vou... Então eu vou te ouvir daqui. Eu... Ok. Bom, pronto. Deixa eu falar um pouquinho. Olha, é, são duas coisas que hoje nós estamos divulgando com muita ênfase. O um livro que eu espero que seja uma benção na, li, na vida de cada leitor. Compra o livro, compra o livro, compra, dá de presente. É um livro bem oportuno, porque, vem olha, me deu trabalho para escrever, você só vai ter o trabalho de ler, meu irmão. Comprar é barato, <risos> ler. é um prazer, é que nem comer comida gostosa. Porque o trabalho de escrever, de pesquisar, de pensar, já foi meu, então você só vai ter deleite. E o Ide o ano está começando. O ano vai começar. Todo mundo faz planos para o ano novo. Não é isso, Pastor Subirá? É verdade. Todo mundo faz planos para o ano novo. Resoluções... você não planeja fazer o seu curso? Se você levar o seu curso fazendo duas, olha, duas noites por semana, duas matérias na segunda, duas na quarta, por exemplo, você fazendo aquele ritmo normal, cada trimestre fecha um módulo, em um ano você termina todo o seu curso. Mas... Se você resolver fazer, em vez de duas matérias na segunda, duas na quarta, fazer quatro disciplinas durante a semana, ou oito disciplinas na semana, duas por dia, você vai fazer em seis meses. E depois o curso vai ficar à sua disposição para você consultar a hora que quiser. Ah, dá uma olhadinha lá, tem uma aula gratuita para você ver. Faz um teste hoje, tá bom? É isso aí, o pastor Subirá. É, eu, eu acredito que as pessoas entrando e, e, e podendo, inclusive, ver essa aula vão, vão realmente se empolgar. É, eu quero agradecer ao senhor essa dedicação de presentear o corpo de Cristo com tantos materiais preciosos, né? Com materiais tão enriquecedores e também esse, esse tempo né, de hoje para a gente poder divulgar a live e o curso. Já faz um tempinho que a gente não se encontra. saudade do senhor. Agradeço... É, é, seu tempo, espero que logo a gente possa se ver, tá junto as conversas são sempre enriquecedoras e, e abençoadoras quando a gente está perto do senhor né muito obrigado, pastor Walter é, antes de, de, de encerrar, eu acho que ainda vou aproveitar e pedir para o senhor orar né por esse povo que está nos, nos acompanhando, nos ouvindo para que eles possam é, receber de Deus, ser abençoados aí através da sua vida Amém Vamos. Eu acho que, tá nos, nos nos ouvindo, que eles possam... chegou com um delay aí, mas. Amém, com muito prazer. Obrigado mais uma vez para a Subirá, Obrigado por essa oportunidade. Espero que eu, em janeiro, se Deus quiser, estou de volta ao Brasil e logo a gente vai se ver, né? Nós temos aí umas coisas boas pela frente, como você tem conversado com o Ricardo, meu filho, sobre essas uhum. coisas, né? Bom. E vai ser uma alegria. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado durante essa live. Que Deus dê a todos vocês uma grande bênção. Interessem-se por esses assuntos que foram trazidos hoje aqui. Conhecimento da palavra, o estudo da palavra, o Ministério ID, faça planos e também adquira o livro. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, é tão bom estar na tua presença, falar com servos teus, e ser ouvido também pelo teu povo. Que coisa gostosa, porque o nosso assunto é o senhor. Nosso assunto é falar da tua palavra. Nosso assunto é falar de coisas que edificam. E nós te damos graças pela vida, pela salvação, pela esperança da vida eterna, por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós te adoramos porque tu és um Deus de glória, de majestade, de poder. Tu estás acima dos céus dos céus. Quando tu olhas para baixo é para ver o céu. E ainda assim o Senhor nos ouve. O Senhor inclina os teus ouvidos para as nossas orações. Receba a nossa gratidão, nossa adoração, nosso amor, nosso louvor e, Senhor, atenda a necessidade de cada irmão que agora nos acompanha nessa é. live, que esteve conosco durante todo esse tempo, Senhor, pessoas que estão vivendo crises na sua vida, na saúde, nas finanças, é no casamento, é no trabalho, em diversas áreas da vida e toda crise, Senhor, tem que ser bem aproveitada, mas quem vai dar o lustre, o brilho desse aproveitamento é sempre o teu Espírito. E que o Espírito Santo atue precisamente na vida de cada um dos que estamos acompanhando. Seja em que área for, traga a resposta, apressa-te em responder. E, Senhor, ajuda para que este livro que está sendo lançado hoje sirva de grande, de grande, mas de grande bênção para muita gente. E que também esse curso que o Senhor Falou, meu coração, para preparar. E o senhor me deu a graça de preparar e que hoje é bem divulgado pelo teu servo. Alcance muitos alunos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, como tem sido. Graças a ti, senhor, porque são mais de 20 mil alunos já diplomados. E eu peço que o senhor continue nos ajudando a alcançar mais gente com esse propósito de treinar vidas para manejarem bem a tua santa palavra, Continua abençoando o ministério do teu servo, pastor Subirá, na sua igreja, o seu ministério de itinerância, seus escritos, Amém. suas divulgações, suas preleções ao redor do Brasil e do mundo. Cuida da vida dele e da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor e para cada um de vocês que nos acompanhou né, não sei se vamos conseguir ter outra live ainda no mês de, de dezembro é, a gente ainda vai tentar, mas começa a ficar corrido para todo mundo, então desde já vou me adiantar, desejar aí né, um fim de ano abençoado um tempo precioso para vocês entre famílias, nas festividades né, e um feliz ano novo se tiver algo que eu possa desejar de bom para você nesse próximo ano, é que você mergulhe na palavra cresça no entendimento do conhecimento de Deus, né? Esse é meu desejo, minha oração assim mais sincera, sabendo que como Deus disse a Josué, né? Se a palavra não se apartar da nossa boca, se a gente meditar nela de dia e de noite, se a gente procurar fazer conforme tudo quanto nela escrito, está escrito, nós vamos fazer prosperar o caminho, o envolvimento com a palavra traz prosperidade em todas as áreas, né? Nos abençoa. Então, é, é esse é meu desejo. E encerro aqui com o um último encorajamento, para que você adquira o livro do pastor Walter Brunelli, Crises, Oportunidades para a Ação de Deus, e também né, procure saber mais aí sobre é, é, o curso né, teológico que eles apresentam, e você pode acessar lá, orvalho.com, Ministério ID, e você vai ter todas as informações. Valeu, grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês.